A grande maioria das compras que eu faço aqui, eu não mostro no canal. Principalmente porque eu quero ter um contexto para mostrar determinado item. Como por exemplo, é, eu vou falar de um determinado jogo. Aí eu tenho o jogo para mostrar para vocês. Mas tem um quadro aqui no canal que é um amigo meu que compra para mim lotes de 50 dólares. E eu não sei o que, que é. Eu havia parado de fazer esse quadro, mas você aí nos comentários me pediu para voltar. E aí eu falei, pô, já que vocês estão pedindo, vamos fazer de novo. Aí eu pedi para esse meu amigo, novamente, pegar lotes de 50 dólares. E a caixa está aqui do lado. O que, que será que veio dessa vez? Como sempre, eu vou deixar a boca da caixa virada para a câmera. Eu vou abrir com o um estilete... E nós vamos descobrir juntos o que que vem. Só vou falar para vocês uma coisa, é uma caixa muito pesada. Que que será que tem dentro dessa caixa de 50 dólares? Pelo menos eu acho que é 50 dólares. Depois eu vou ver a notinha e falo para vocês quanto que foi, porque o combinado era esse, até 50 dólares. Então deixa de enrolação, vamos ver se valeu a pena. Jogos de PS2 já vou falar para vocês. Os jogos de PS2 são muito baratos aqui, então provavelmente essa caixa não foi 50 dólares, mesmo ela estando abarrotada de jogos. Tem três fileiras: essa parte de baixo tem três, e essa parte de cima tem duas fileiras. Não sei quantos jogos tem. Mas mesmo assim são jogos baratos Eu creio que esse lote foi no máximo 20 dólares Mas eu vou verificar na notinha e depois eu passo para vocês Sangoku Musou 3 Esse jogo aqui fica sempre nos baciões do lado de fora da loja Ele custa mais ou menos 1 dólar, 50 centavos de dólar Ele veio com o CD e o manual Aí sim, hein? Monster Hunter G Também, ó, manual e o jogo Outro jogo de baciada X Senki 2. Também manual e o DVD. Sengoku Musou. Também esse aqui é outro de baciada. Esse aqui é bem fácil de achar em todas as baciadas que você vê do lado de fora. Esse aqui só veio o jogo. Aí, ó. Corrida de cavalo aí, ó. Corrida de cavalo. Winning Post 7. Isso aqui não veio o jogo. Olha, só veio o manual e o. O manual. Só o manual. A caixinha, Winning Eleven 2000 Tá aqui ó, o manual e o jogo Esse joguinho aqui de beisebol faz um sucesso Tremendo, eu acho que eu tenho um monte dele De Nintendo 64, também ó O DVD e o jogo, quase tive Um infarte aqui, esse aqui é o Onimusha, mas não veio ele ó Veio o Golf, o manual Veio, veio até Cartão resposta, olha só Mas O jogo é um jogo de golfe. Fomos enganados Aí sim, hein? Okami. Aqui, ó, Okami Kengo 2. Jogo e manual. Esse aqui eu tenho o Eleven 7 eu tenho aqui na minha na entre meus jogos de PS2. Zerado aqui e também manual e o jogo. Não faço ideia o nome desse jogo aí, depois vocês me falam aí, porque eu não sei não, hein? Tá aqui, ó, manual e jogo. Outro Sengoku também tá aqui. The Bouncer. <risos> jogo também trocado, olha. Veio FIFA no lugar, Final Fantasy X, CD duplo e manual, Winning Eleven 9, tudo certinho, outro Final Fantasy X, só que esse aqui tá mais baleado, manual também tá mais baleado, mas tá aqui os dois CDs, os dois DVDs né, Winning Eleven 5, esse aqui, esses jogos de futebol são todos 50 centavos, tá aqui ó, aí sim hein, Virtua Fighter 4, Evolution, espero que tem um o jogo também né Hum, veio sem o jogo, outro Win 11 9, a filé, <risos> outro sem Goku, ó, um jogo de Mahjong, tá aqui, Gran Turismo 4, mas tá levinha a caixa, hein, sim, ó, só veio o jogo, Gundam Z, esse veio completo, outro Final Fantasy X, também, ó, com CD duplo e o manual, ó, o jogo da SEGA aqui, de administração de futebol aqui, do filé. Outro Winnie Eleven 9. Ah, e dentro veio com o manual do Win Eleven 10. Outro jogo da Sega aqui de 2002 de futebol. Tá filé também. Isso aqui, ó. É um Winnie Eleven 6. Ó. Tá escrito aqui atrás. Olha, olha que coisa. Veio cartão resposta, veio o manual e veio um Memory Card. Vou até tirar ele daqui. Bom, veio um Memory Card. O jogo não veio. Winnie Eleven 10. Veio até com o preço, ó. 5 dólares, tá aqui ó, Win Eleven 10, esse aqui eu tive Piratex aí no Brasil, NBA Live 2001, tá aqui ó, deve ser um jogo de paquera aí, tá filé, mais um Gundam, também tá filézinho, Minagolf, Minanogolf, 4, tá aqui também, GoldenEye de PS2, só o jogo, procurando Nemo, tá aqui o jogo, Shinobi, o jogo saiu voando aqui, só veio o jogo também, Outro jogo da J-League, da Sega, está completo. Aquele jogo de beisebol aí que eu falei, pra você que tem pra caramba no Nintendo 64, também tem aqui. Só veio o jogo e esse panfletinho aqui. Olha, ó. Savannah Park, jogo da Sammy, olha só, novo, praticamente novo, DJ Mania, eu tenho vários controles desse jogo aqui, agora pelo menos o jogo tem também, tá aqui ó, outro jogo de beisebol, filé, aquele mesmo jogo lá de manager do, de futebol da SEGA, tá aqui, esse aqui também tem nas baciadas pra caramba, eu paguei 50 centavos no que eu tenho aqui, aí veio dois jogos, o In Eleven 7 e o 8, Destiny Generation, só veio o jogo, Tales of Rebirth, também tá, filé, olha só, o jogo, o jogo que veio, veio, veio, esse jogo aqui é aquele jogo da SEGA, lá. outro jogo da SEGA, da, eu tô até saindo da câmera aqui, outro jogo da SEGA, que é lá de, de Manager de Futebol aqui, 2004, que acabei de tirar ele, então tem outro jogo aqui. Aí, ó, mais um jogo aqui de baseada aqueles jogos de samurai. Esse aqui veio sem o jogo, aliás. Ah, então quer dizer, o jogo que tava aqui dentro. Vou deixar ele aqui, ó. Fomos enganados. Ó, de novo aquele jogo de beisebol. Só veio o jogo, não veio o manual. Final Fantasy XII. Esse aqui também eu tenho também. É um dos jogos mais, fa é mais baratos. Aí, ó, o que vocês estão vendo aqui tem um aviso aqui, ó. Kizuari. Então quer dizer, deve ter riscos. Vamos ver os riscos dele. Já que ele tá dizendo que tem riscos, né? Tem bastante mesmo, hein? Não sei se vocês conseguem ver, mas tem bastante riscos. King of Coliseum, olha, o um jogo de Wrestler. Luta livre. E tá aqui, ó. Cara, eu tô cansado de mostrar tanto jogo já. Antes de continuar, quantos jogos você acha que deve ter nesse lote aqui? Eu tô até cansado, eu acho que ainda falta metade ainda Ou mais, sei lá Dragon Ball Z Tá aqui, ó, só não veio o manual Minha esposa que gosta desse joguinho aqui de taiko O jogo veio, não, não veio o manual Unin Eleven 7, só veio o jogo Ó, mais um daquele jogo de beisebol Veio completo aqui, ó Veio completo aqui, ó Depois quero ver, contar quantos jogos que tem Opa! Tales of Symphonia esse sim, hein? RPG bem famosão. Tá completo. Manual e o jogo. Esse é do coração, né? Esse é do coração. Marvel vs. Capcom 2. O que eu tenho, tem outra capa aqui. Então é diferente desses aqui. Tô até falando aqui. Daí eu fiquei até feliz agora. Vamos ver se o jogo tá aqui também. Vai que não tá o jogo, né? O jogo tá aqui. Eu joguei mais a versão de Dreamcast. Mas a versão de Play 2 também tá filé. De novo, aquele jogo da SEG. Esse que quando no sol tá bem desbotado. Só tem o jogo também, não tem manual. NBA Live 2005. Esse aqui também ficou. Olha, você está da capa aqui. Esse aqui ficou tomando sol 10 anos. Só veio aqui também o jogo. Esse aqui tem uns candy violento aqui. Não sei qual é a pronunciação disso aqui. Também. Só veio o jogo, minha gente. tô até suando aqui. É que vocês não têm noção, tá muito quente aqui no Japão. E eu não liguei o ar para não ficar aquele barulhão, Bum. tá? Mas tá muito quente. Eu liguei o ar da sala para ver se chega aqui no quarto. Ó, esse aqui eles chamam de xadrez japonês. Até tem alguns programas de TV que mostram como jogar isso aqui e como que é a melhor estratégia. É bem interessante que. como que eles explicam bem? Olha só, inclusive o programa de TV é explicado por essa moça aqui, ó. Olha que coisa interessante. Então deve ser o programa mesmo. Aqui, ó, está completo. Claro, né? Um jogo desse quem ia comprar só japonês aí ó kingdom hearts que beleza completo ó, zerado mas também esse jogo é barato o in-eleven 5 que ficou tanto no sol que a capinha tá até preto e branco está completo aqui também GTA Vice City ele veio manual aqui mas tem um mapa também eu tenho a versão Completinha, vem o mapa também, então faltou o mapa nessa versão Ó, mais um jogo de corrida de cavalo, você vê que ele estava um dólar na loja Tá até o preço aqui, aí ó, está completo Também jogo de corrida de cavalo Ó, um jogo de simulação de patinco da Sami, que beleza Esse aqui veio com tudo, cartão resposta, o jogo, tá uma beleza Outro jogo lá da SEGA de manager de futebol Está completo. Olha que minha cara de felicidade. Ó, oh, tá aí um jogo interessante, a oh, Copa do de 2002, Coreia e Japão, Copa em que o Brasil foi campeão. tá legal aqui, ó, oh, dá até para fazer um vídeo falando sobre uh, a Copa de 2002. Oh, outro jogo de estratégia de samurai aqui, tá completo também. Completo digo manual e CD. Não sei se tinha algum extra assim, algum mapa, alguma coisa, não tem, mas mas pelo menos o manual e o dvd estão aqui. project fifa da também da copa de 2002 ó, já já tem mais material para copa de 2002 sinal hein? sinal hein? também manual e o jogo estão aqui Ó, um jogo de beisebol aqui de 1999 só veio o jogo também oh, Esse é meu amigo não sei se eu dou um bate ou se seu é um... mesmo jogo ó, igualzinho igualzinho esse veio com o manual e o jogo também tá cansado Win Eleven 6, aqui ó, o manual e o jogo Final Fantasy X2 Contra a capa, nada é chamativo, hein Tá aqui, ó, bonito esse manual aqui Win Eleven 10, só o jogo Win Eleven 5, completo aqui Outro Sengu Como Sou, também tá filé Outro, primeiro jogo que eu, primeiro jogo que eu tirei aqui, ó Sengu Como Sou 3, também tá filé Outro Win Eleven 10, também só o jogo Go, go, Golf! manual e jogo, outro Ganda. Desculpa, esse, esse aqui não é da franquia Ganda não, parece que não. Não é da franquia Ganda assim. Olha só, esse aqui é o jogo de corrida a franquia de corridas mais famosa que eu vejo por aqui, Derby Stallion 2004. Só veio o jogo. Durg of Cerberus, Final Fantasy 7. Ah, eu acho que os servidores não funcionam mais, hein? Veio o jogo e isso aqui não é o manual não, é alguma outra coisa. Outro Gundam, só veio o jogo, World Fantasista, que beleza, tá completo aqui, outro Final Fantasy X2, também tá completinho, aí sim, hein? quem 5, infelizmente Só veio o jogo, Dragon Ball Z2 Também, ó, só veio O jogo, ó, ah, o outro World of Fantasista, também Aqui, tá completinho, outro daquele jogo De Taiko, o outro só veio o jogo Esse veio com o manual e o jogo, aí ah, eu falei Que eu não tinha o jogo e tinha vários controles Agora tem outro, DJ Mania, aqui, ó Completinho, aqui ó, o jogo do Urupa-san Caramba, olha só manual, papel Couché bonitinho, hein, olha, tem um outro Final Fantasy X Aqui, ele tá com... O, o manual tal tá, os dois CDs, mas o interessante é que veio um outro, um Dragon Quest 8 aqui ó. Só que o CD tá bem riscadinho, mas veio um Dragon, veio um Dragon Quest 8. One Piece Grand Battle 3 manual. E o jogo tá aqui, Minanogolf 3 tá aqui completinho também. Tô tão cansado aqui que eu não tô conseguindo nem enquadrar direito os vídeos. aqui. Parece que não termina nunca esses jogos. Outro Final Fantasy X, só que essa aqui é a versão internacional. Provavelmente os diálogos estão em inglês. Aqui, ó, os dois CDs. Olha, esse aqui é um DVD de vídeo. O outro lado de Final Fantasy II. Depois vou dar uma olhada pra ver o que, que se trata, né? Ah, eu entendi aqui, ó, galera. Tem alguns CDs aqui em cima que estavam soltos. Aí tem... Meu pai, olha que coisa interessante. Sega Ages 2.500 Aí é jogos aquele jogo sem relevância Outro jogo que eu não vou conseguir ler aqui Esse jogo aqui é jogo de trem Esse aqui é aquele jogo do Gundam lá Kid Station, olha que beleza E aí esse jogo aqui também já teve lá na caixinha lá Mais um Kengo 2 Completo, tá zerado, parece sair da loja aqui Mais um jogo de estratégia aqui de samurai Dois CDs Aí sim, hein Star Ocean, que caixinha bonita, diferente, transparente aqui Esse aqui eu fiquei contente em Star Ocean, sou muito fã do jogo de Super Nintendo Esse aqui eu vou deixar até separar Aí ah, eu falei pra vocês, ó, o joguinho de trem ó, é esse aqui, ó. só que deve ser outro, outro título ó, Sim, é outro título, ó. vê que a capinha é diferente Tô até saindo aqui do, do enquadramento, porque eu tô muito cansado, não acabam esses jogos Outro Winnie Eleven 5 com certeza ele deve estar tá completo. J-League Winnie Eleven 5. E aqui tem um outro jogo. K1 Win Eleven 6. E para ajudar ainda veio o Eleven 5 no lugar. Mais um. Aquele jogo de beisebol. Não veio o jogo. Ah, que peninha. Mais um daquele jogo de taiko. Está completo. Vocês estão contando quantos jogos deu? tá aqui ó, mais um jogo daquele da, de beisebol. Mas não veio com o jogo. Winnie Eleven 6. Aqui, ó, jogo manual, mais um jogo de samurai, meu filho Também zeradinho, zeradinho Win Eleven 5 Final Evolution Caramba, teve versão, hein? Esse aqui tá completinho Ó, se lá naquele veio K1, ó, também tem um K1 aqui Só falta ter o jogo trocado, né? Aí, ó, não falei, ó? Win Eleven 6, ó Aí sim, hein? Resident Evil 4 Eu também já tenho um, mas em todo caso Resident Evil 4 Outro Onimusha, vamos torcer pra esse aqui vir com o CD Aê, consegui o completinho aqui, esse aqui sim, hein. Gosto pra caramba desse jogo aqui. Outro jogo da série Gundam, tá dizendo que é online. Será que os servidores ainda existem? Tá aqui, ó, completinho também. Energy Air Force, da Taito. Vem um mapinha aqui, além do manual. Interessante aqui. Esse aqui eu vou dar uma testada, hein. Ó, se eu quisesse arrumar a trilogia, não sei se é trilogia, mas aqui, ó, tá mais um Sengoku aqui, o 2. Já saiu várias vezes o 1 e várias vezes o 3. Então, ó, tá completinha a trilogia. Tá completinho também. Sorte de vocês que vocês estão vendo isso aqui editado, viu? Mercenaries da LucasArts. Pô, o jogo da LucasArts geralmente são bons. Olha só que manual bonito. Cara, legal, hein? Que bonito esse jogo, hein? Ó, esse aqui é um jogo demo. Ainda tem o demo dele e um panfleto. Mais um jogo aqui de PS2, aqui vocês me falam qual é o nome desse personagem aqui, desse jogo, que eu nunca joguei ele não Está completinho aqui, um jogo de Mahjong Aê, tá completo jogo de Mahjong Mais um jogo de patinco da Airen Você vê aqui atrás, na contracapa, é um jogo de patinco Aí eu fico vendo essas capas, eu fico imaginando o que, que será esse jogo Que eu não consigo Não parece um negocinho do puyô puyô, não sei o que, que é como sempre, eles estão zerados. Parece que jogou uma vez, se jogou e guardou. Tá manual, CDs, tudo aqui. E tem continuação, velho. Olha só, mesmo personagem, mesma coisa. Olha, o manual tá zero, cara. Olha, olha, o cara não jogou isso aqui. Outro, outro, minha gente. Outro. Olha só, tem uma guirlanda de Natal aqui. Mas, cara, ninguém hum. jogou isso aqui. Sengo como só. So. Mais um. Viva, tá completo. Outro Kengo 2. Também tá completo. Outro Final Fantasy X2. Também tá completo. Apescape 2. Esse aqui só veio o jogo. Ah, que veio o jogo, que veio o jogo. Unimusha 3. Tá bom, tá bom. Só veio o jogo, não veio o manual, mas Unimusha 3. Mina no Golf. Tá aqui, ó completinho. Ainda falta a última fileira lá, minha gente. Mais um jogo de taiko. Só o jogo dessa vez. Mas também os outros veio com o manual. O jogo tá bom. Esse jogo aqui tem uma capinha bonita. Não sei do que se trata. Mas parece uma briga entre mecas. E ó, o manual também. ó, Tá zeradinho. O jogo tá zeradinho. Oh, esse aqui é um negócio bem assim. Esse é, é, aqui não é jogo de PS2 não, hein. Falar nada pra vocês, viu. Win Eleven 9. Manual aqui veio de outro. Veio do Win Eleven 2008. Como que é? Club Championship. Fiquei até escuro ali, ó. Outro joguinho da série Gundam. Esse aqui também tá zeradinho, hein. Aqui, ó. Tá filezinho. Pra quem gosta, um jogo do Naruto. Veio o manual e o jogo também. Outro jogo do Naruto. Também o manual e o jogo. Ó, vou te contar, hein. Olha só, se isso aqui fosse 50 dólares Pelo amor de Deus, não valeu a pena não Eu chuto que não, porque eu já vi Outros lotes desse E ele custa mais ou menos 20 dólares Esse é o preço mais ou menos de lotes Assim, de jogos de PS2 Mais um jogo aqui de beisebol tá aqui. Mais um jogo daquele lá de futebol De manager da SEGA Eu acho que esse jogo vendeu bastante Por causa da Copa que foi em 2002 né? Mais um Winning Eleven 6 Somente o jogo veio um jogo do Dragon Ball Z. Olha só, mas eu fico de cara assim: como que estão zerados esses jogos? O manual aqui parece que nunca foi folheado. Outro Win Eleven 6 tá completinho. Aí sim, hein, Call of Duty. Aí sim, hein, tá completinho aqui. Bonitão esse manual, hein. Outro jogo de corrida, Derby Stallion. Corrida de cavalo, né? Também está completinho. Outro jogo de patinco aqui para vocês veio até uns adesivos, o manual e o game estão aqui Outro jogo de beisebol Beisebol não, desculpa, ó, é de patinco Tá completinho também Outro Dragon Ball Z2, já apareceu um aqui Também, ó, tá completinho Olha que capa bonita essa aqui do manual, hein? Legal mesmo, hein? Mais um jogo de patinco Aí, ó, aqui pra vocês Zeradinho, hein? Olha o manual aqui, parece que tá intacto também Mais um daquele jogo lá que parece meca de robô Também, o é um manual é... Bem grandinho, bem grossinho também. Aí sim, hein? Dragon Quest 8 Vocês já viram que tinha um CD Luz desse jogo aqui. Não, mas esse aqui tá aqui, ó. Manual e o CDzinho. Deixa eu pegar o outro aqui. Aí, ó. Esse aqui é o que veio Luz e esse aqui é o que veio na caixinha. Vou deixar os dois juntos, né? Aí sim, hein? Dragon Quest 8 Silent Scope 2. Aí sim também, hein? Se viesse jogo sempre nesse naipe, cara, valia muito a pena pegar esses lotes. Tá aqui, ó. Ainda mais completo desse jeito. Mais um jogo, agora é o 12 daquele jogo de beisebol. Esse aqui também, ó, só veio o jogo. Cansado, hein? Cansado. Outro que eu fiquei contente aqui, ó, Hadimeno Hippo 2. Esse jogo é baseado no anime, eu acho que eu tenho um aqui, eu não me, não, te, não recordo. Mas eu tenho outro jogo desse aqui de Playstation 2. O anime é muito bom, recomendo para vocês. Tá aqui, ó, o jogo e o manual. Mais um jogo aqui de Gundam. Só veio o jogo, não veio o manual. Tá acabando, gente, tá acabando. Olha só que massa, assim. Ghost Recon. E ó, completo, hein? Completo. Winnie Eleven 7 International. Não veio o jogo. Será que veio aqui no meio? Não veio, não. Um jogo de beisebol aqui da Sega. Só veio o jogo. Outro jogo de Gundam, esse veio manual e não veio o jogo Olha aqui também, ó, Medal of Honor Frontline Completinho, completinho Mais um jogo de Baseball esse, Essa franquia da Konami, sério mesmo, é um, eu acho que é um dos jogos de Nintendo 64 que mais tem para vender Imagina de Playstation 2, se de Nintendo 64 é o que mais tem Olha só, Star Wars Episódio 3 Infelizmente só veio o jogo. E o último jogo, para fechar com chave de você sabe o que? Resident Evil Outbreak. Nossa Senhora. Esse aqui é o 2, mas eu não gosto de nenhum deles. Só veio o jogo, não veio o manual. Coloquei assim para a gente ver quantos jogos deu. ó Veio alguns jogos Luzi, que eu mostrei para vocês. Alguns jogos ali nas caixinhas não vieram. Então, eu vou deixar na média. E ainda tem um que não é bem um jogo, né? Você tá ligado? Que é um anime meio estranho ali. Ó, eu fiz os montes iguaizinhos. Tirando esse monte aqui, que tem um joguinho a mais. Tá? Vou até tirar aqui o Resident Evil. Vamos deixar na média. Vamos fazer de conta que é esses jogos que eu peguei, né? Ah, eu vou mostrar pra vocês. Aí já valeu a pena. E eu vou dar um print aí pra vocês. Ó, foram... Vou, lógico, né? Vou deixar somente o nome a data né e vou tirar o nome do vendedor mas foram esses jogos todos esses jogos aqui por 11 dólares deixa primeiro eu dar uma conferida aqui em quantos jogos que tem eu fiz as fileiras com a mesma quantidade de jogos eu vou contar cada monte desse aqui tem 53 jogos 53 vezes 3 dá 159 jogos 160 não vai deixar 159 mesmo porque vocês sabem, né? Que nem eu falei, tem algumas caixinhas que estão sem jogos que eu não me lembro mais. E tem um que não é jogo. Então foram 159 jogos por 11 dólares. E aí? Compensou? Mas me falem aí nos comentários. Você acha que valeu a pena? Quais jogos aí que foram legais? Quais jogos que não vale nada? Eu quero muito saber de vocês. Me falem aí nos comentários. Eu sou o Isui. Obrigado a você que viu o vídeo até aqui. E até mais.